Você teria interesse em uma faculdade gratuita e de qualidade? Com ótimas chances dentro do mercado de trabalho, a FATEC é uma faculdade de ensino gratuito que busca o desenvolvimento completo de seus alunos, ajudando-os a encontrar melhores chances no mercado, crescer e ter mais oportunidades acadêmicas e profissionais e saber trabalhar em equipe, com espírito de colaboração e equilíbrio emocional. Aqui temos os cursos de... Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Portuária, Gestão Empresarial, Logística e Sistemas para a Internet. O que está esperando? O período de transferência já começou. Acesse nosso site e veja o regulamento no edital de transferência 2020. Vejo vocês na FATEC.